No último episódio, nós entramos na Zona Safari, conseguimos o HM Surf, capturamos um Dratini e retornamos a pallet para seguir em direção a Cinabar. Chegando lá, entramos no lugar que tinha Pokémon de fogo. Uma vez encontrada a chave, fomos para o ginásio para enfrentar Blaine. E agora, com sete insígnias conquistadas, a jornada continua. Agora eu vou para a Viridian. São treinadores e treinadoras, eu me chamo André e vocês estão no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com Pokémon Green. Esse já é o décimo episódio, se você perdeu algum anterior é só conferir a playlist correspondente, estão tudo no card! Hoje vamos enfrentar o Ginásio de Viridian! E vamos nessa! Vamos para a primeira batalha! O Arbok! Vamos lá, Slowpoke f... fez estrago no ginásio anterior, e nesse não será diferente, Slowpoke é do tipo água e psíquico, portanto ele tem vantagem contra os tipos terrestres, mas também tem vantagem sobre os venenosos. Fora de combate E agora Taurus Fora de combate É isso aí, nível 33 Ah, tá tudo girando Oh, é o Machock. que okay, confusão! E agora, vamos enfrentar um Cool Trainer! Ou oh, Nidorino! Nidorino é do tipo venenoso! Então, confusão dele! Nidoking! Nidoking é a forma evoluída do Nidorino. Agora ele é do tipo venenoso, mas também é do tipo terrestre. Portanto, os ataques de água vão devastá-lo! Surf nele! É isso aí, vencemos o primeiro Cool Trainer. Oh, Sand Slash! Sand Slash é a forma evoluída do Sand Shrew. E ele é do tipo terrestre! Oh, Swift! Swift é um ataque que não erra, ignora completamente a evasão, e aqui nessa geração ele é o único ataque que acerta no Fly e no Dig. Sand Slash, fora de combate! E agora, the Trio. Dispensa comentários, água nele. Da hora de combate. É isso aí, nível 35! e E agora... Uma ou Oh! Movimento sísmico! Machoque, fora de combate! É isso aí! Que Pokémon virar? Ou oh, é o Hyhorn! Hyhorn, ele é pedra e terrestre! Portanto, água nele! High Horn, fora de combate Próximo Vamos lá, outro Cool Trainer oh, Outro High Horn Isso aí, nível 36, vamos lá, esse é o último treinador. Ah, que tá solando esse ginásio.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 E agora, vamos para o líder do ginásio! Renda-se agora ou prepare-se para lutar! Giovanni! Sim, o líder da equipe Rocket! Ele também é o líder do ginásio de Viridian. Ele começa a batalha com Raihorn! Então... Slopo! Água nele! Fora de combate. É isso aí, nível 37. E agora, The Trio. Oh, escavar! Oh, errou o ataque por conta do escavar. É isso aí, The Trio fora de combate! E agora, Nidoqueen! Nidoqueen é a forma evoluída da Nidorina, e ela também agora é do tipo terrestre, portanto, a NELA! Confusão também serve, já que ela continua sendo venenosa! isso aí! Nido Queen fora de combate. E agora? Nido King, Slowpoke, retorne, Charizard, eu escolho você. Escava. E agora Raidon Raidon é a forma evoluída do High Horn Água nele O que? Ah, essa não Vamos lá Snorlax Pra cima dele Essa não Fissura Snorlax foi derrotado Vamos lá Charizard Toma ah, Já caíram três E os outros dois estão num nível muito baixo Minha última esperança é o Gengar Use o Becadreno Sua alma é minha Raidon Hora de combate é isso aí, conseguimos, derrotamos o líder do ginásio, e com isso, conseguimos a oitava insígnia, a insígnia da terra. Temos agora as oito insígnias necessárias para entrar na liga Pokémon. O que está acontecendo? Mas o que? Opa, é isso aí, Slowpoke evoluiu para Slowbro. Calma aí que não acabou, ainda temos mais uma batalha. Agora temos 5 pokémons treinados para a liga. Agora temos 5 pokémons treinados e prontos para enfrentar a liga pokémon. Mas ainda falta treinar o sexto membro da equipe. O Dratini. Então a partir de agora, começa o treinamento do Dratini. Vamos recuperar os pokémons. E se prepare, porque agora vamos encontrar o Cary! A Liga Pokémon fica por aqui! Opa! Oh, olha o Gary aí! Ah, já nos encontramos aqui no passado! Vamos lá! Oh, Pidjot! Muito bem! Eu escolho os Norlas! parte para cima com ataque de asa! Deslizamento de pedras! Backslide! Fora de combate! Oh! High Horn! Acabamos de derrotar um Raidon, Gary! Ataque de água! Sarfe nele! É isso aí, Dratini! Nível 16! Oh, Grawling! E fora de combate oh, Execute Execute é do tipo planta Vamos lá Charizard É a sua vez Fogo nele Executed. Fora de combate! Oh! Alakazan! E pensar que eu teria um Alakazan nesse momento se não fosse o um Eu troquei um Alakazan pelo um Mil! Será que eu fiz a escolha certa? Oh! Barreira! Ah, Snorlax resistiu. Alakazam, fora de combate. E agora... Blastoise. Para enfrentar Blastoise eu vou escolher... Gengar. Gengar, hipnose. Agora, Mega Drenon. E agora? Acabe com ele! Raio do Trovão! É isso aí! Derrotamos o Gary! Então é isso. Muito obrigado por ter combate aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!